É, meus amigos, já estamos aí no final do ano, fechando 2021 com a entrada de 2022 iminente aí e também a chegada mais próxima cada vez mais de Horizon Forbidden West e a nossa querida Sony, rapaz, postou aí mais um trailer desse jogo delicioso mostrando agora pra nós algumas das máquinas que nós iremos enfrentar neste jogo, cara, e algumas delas a gente ainda não tinha visto em vídeos e informações anteriores, então a gente vai conferir esse trailer aqui todo mundo junto, rapaz, porque o negócio tá muito da hora e também Bem algumas screenshots desses novos Inimigos que nós iremos enfrentar no jogo Saudações Denise, eu sou Caio Nobre E vamos lá para mais um vídeo de Horizon Forbidden West Aqui nesse canal maravilhoso Jogo que eu estou bastante ansioso para poder jogar E eu acredito que muitos de vocês aí também E já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos Pessoal, barriga do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E aproveita e poder comprar aí O seu energético em pó na ProPlay Energy No link aqui embaixo no primeiro comentário fixado Utilizando o nosso cupom lá que é o Meia Lua 20, onde você garante 20% de desconto na sua compra, tanto do energético quanto do boné, coqueteleira e muito mais naquele site delicioso, acesse o link aqui embaixo e nos ajudem lá porque é muito da hora, então vamos lá galera, eu já estou com um trailer aqui devidamente preparado para vocês, são só dois minutinhos aí deles mostrando essas máquinas, tem uma pequena narração de fundo também, então bora conferir e depois a gente comenta um pouquinho a respeito, vamos lá hein. The Forbidden West, from the ruins of the Old Ones to its sunken depths, it is ruled by the machines. They scour its forests, always on guard as they scavenge metal remains. <laughs> the sky, roam the land to protect its treasures, each more dangerous than the last, the strongest are built only to kill. It is said there are those who can harness them, even bend them to their will. A powerful secret that, in the wrong hands, will lead to a storm of destruction not seen since the time. Of the old ones. Olha esses cenários, cara Mano, deixa eu fazer um show Vamos dar uma voltadinha aqui rapidão Porque, caraca, essa serpente aqui Que eles mostraram pra gente nessa Nesse frame aqui, ó Essa serpente, assim Eles deram um destaque foda pra ela aqui nesse momento Principalmente que ela circunda essa pedra aqui, ó Mano, ó você vê isso aqui é uma construção que ela está circundando aqui de tão grande que a bicha é. Eu estou achando que, assim, junto com o Tirânico que a gente tinha no Horizon Zero Dawn, né? Que era um dos inimigos mais fortes aí e tal. Tinha outras máquinas bem perigosas também, mas a gente sabe que o Tirânico era um dos mais perigosos. Eu acredito que essa serpente vai ser uma dor de cabeça para a gente poder, né, destruir aqui. E eu achei melhor, achei bem legal também esses velociraptors aí, ó, que a gente já tinha visto no primeiro trailer do jogo e tal, que a gente vai poder pegá-los e controlá-los também, assim como a gente fazia com outras máquinas, poder montar e tudo, e utilizar eles também em batalha contra os inimigos. Então assim, cara, muita coisa legal que eles estão trazendo nesse Horizon Forbidden West. Novas máquinas já eram esperadas, algumas foram reveladas aqui agora, entendeu? que eu achei muito da hora e sem falar essa ambientação né cara além dessa história também que eu tô bastante curioso poder ver o que que vai rolar o que que tá rolando com essa tempestade aí na real né que tá corrompendo tudo tá matando tudo e tal então assim ó 18 de fevereiro de 2022 tá chegando aí ano que vem já tá bem próximo mas antes disso antes de encerrar o videozinho vamos conferir aqui também galera algumas imagens que eu deixei separado aqui para vocês ó na verdade foi o Nibel que compartilhou essas imagens aqui para gente ó. Como a gente pode ver aqui, a nossa querida Eloy com um dos trajes que ela irá utilizar aqui no jogo Escalando montanhas e tudo mais Contra essas máquinas aqui ó Que parece realmente aos pterodátil, né? Acho que é isso que fala Vocês podem me corrigir nos comentários aí Mas eu lembro muito do ponto de Power Rangers, então Mas muito da hora Aqui pode ser que ela já comece a enfrentá las de alguma maneira e tal Deve estar no território delas, algo do gênero Eu acho que essas máquinas tinham no primeiro jogo Até onde eu me lembro, eu preciso jogar Inclusive eu tô com a intenção de fazer live dele no PC pra vocês aqui Porque, poxa Merece demais né cara, e ver esse jogo rodando no Ultra no PC vai ser muito lindo, É uma preparação muito da hora pro Forbidden West. E aí ó, a próxima imagem que eu tenho para mostrar pra vocês é justamente dessa serpente cabulosíssima aqui que a gente deve enfrentar, a Eloy provavelmente que tá no modo Stealth porque a bichinha está toda imponente aqui, e a gente pode até ver principalmente no trailer alguns pontos de atenção que podem ser aí, podem ser não né, devem ser o ponto fraco dela. Essas partes metálicas aqui, ó, próximo da cabeça dela que se abrem, eu acredito que podem ser pontos fracos. Devem ser armas também que ela pode utilizar, algum tipo de laser, alguma coisa do gênero. Aqui, ó, na cauda, vocês podem ver, ó, que tem algumas luzes aqui, alguns LEDs, né? Deve ser algum tipo de dispositivo também, fraco contra tiros, alguma coisa do gênero, que a gente pode ir arrancando para justamente acabar diminuindo o tamanho da serpente. Então, eu acho que eles vão implementar um pouco desse tipo de mecânica aí nesse inimigo de forma que quanto maior ela é, mais perigosos seus ataques ficam porque eles pegam uma distância um pouco maior, então a gente pode acabar tendo que minar aí o seu tamanho para a gente poder conseguir enfrentá-la com mais facilidade até mesmo se aproximar, é uma coisa que eu estou imaginando né, e aqui ó, bem próximo aqui do pescoço vamos dizer né, a gente tem algumas partes metálicas que provavelmente a Eloy deve escalar Pra poder fazer algum ataque mais crítico, alguma coisa do gênero, entendeu? Então assim, são coisas que eu tô imaginando com relação ao gameplay dessa serpente aqui Que eu acho que foi o grande destaque desse trailer, saca? Porque eu pelo menos não tinha visto esse personagem aqui ainda, né? Esse inimigo na verdade E aí nós temos mais uma imagem aqui, não menos importante Que é de mais um inimigo, eu acho que inimigo novo Porque eu não lembro dele também, vocês podem me corrigir nos comentários aí Que é uma das máquinas que a gente vê lá no trailer Restabelecendo o seu escudo, sugando os metais e reconstruindo a sua carapaça, vamos dizer assim, para proteger os pontos vitais de ataques e tudo mais. Então, assim. Muito interessante, cara, mais um inimigo bacana aí pra gente poder enfrentar no jogo E eu acredito que devem ter muitos mais, a gente viu outros diferentes lá no trailer Que não tiveram tanto destaque assim, mas que devem dar um trabalhinho pra nossa querida Eloy também Eu só sei o seguinte galera, eu tô muito ansioso para esse jogo, na moral E como eu falei, eu devo fazer algumas livezinhas aí, provavelmente passando esse fim de ano né Que tá muito corrido pra todo mundo e tal, principalmente pra mim nesse caso e aí, a gente deve trazer o um Horizon Zero Dawn aí como uma forma de aquecimento, jogar ele no PC e tudo mais para vocês. Então, novamente, meus amigos, não se esqueçam aí de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Comentem o que vocês acharam aí desse vídeo também. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais e fomos, pessoal!